Oi pessoal boa noite tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos à nossa Live a nossa aula gratuita tô vendo aqui que tem bastante gente chegando estão dando boa noite muito legal eu sou a professora Érica e eu quero saber de onde que vocês são quem que já chegou por aqui vão dando um Oi me fala de onde que vocês são vocês vão ver aqui a gente tem o professor Caio, que vai aparecer de vez em quando aqui, ele é responsável pela parte técnica aqui da nossa live. Quem já é aluno no nosso curso sabe que ele dá aula de tecnologia <risos> e tá dando todo o suporte aqui pra gente na aula de hoje. Então, enquanto vocês vão chegando, né, eu tô vendo que tem gente de Londrina... Bastante gente de Londrina, né? Boa noite, de Maringá, Chubiratão, Moarama, Cambé, Paranaguá, Cornélio, Curitiba. Olha que legal, gente. Antonina, Garuva. É o Paraná inteiro, né? Ansioso, depois de 10 anos, para mais um concurso da SED. Então, sem mais delongas, a gente já teve um pequeno atraso aí no início por uma questão técnica... Para quem não me conhece, então vou me apresentar formalmente, né? Sou a professora Érica, sou responsável aqui do REG, Resultados Educacionais, e que antes se chamava ênfase educacional. Então, alguns de vocês podem nos conhecer dessa época, e nós já estamos nessa trajetória aí da educação há mais de 20 anos, capacitação, preparatório para concurso, formação de professores, tanta coisa nós já fizemos pela educação tanto aqui pelo nosso Paraná quanto por todo esse Brasil afora. É, eu sou pedagoga, professora, tenho experiência desde a educação infantil até o ensino superior e a área de formação superior é a minha grande paixão, né? a formação de professores. Já fui aprovada em vários concursos, é, e tive a experiência, assim, incrível de ver o meu nome já em primeiro lugar numa lista de aprovados. Quem quer passar por isso? Fala aqui pra mim. Eu quero ver meu nome na lista, eu quero passar, e se for em primeiro lugar, então, minha nossa. É uma experiência maravilhosa. Eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês possam vivenciar essa experiência. E além dessa experiência na formação, na preparação de professores, que vem lá de 2013, quando nós tivemos o último concurso do Estado, é, eu também já participei na elaboração de questão para algumas bancas e a gente sabe como que funciona todas as esferas que envolvem essa questão do concurso público. E isso é muito legal. Então, é por isso que a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre o que esperar desse concurso, dessa banca, dos conteúdos, da preparação. E para participar desse momento aqui, eu quero convidar as professoras Michele e Renata, que fazem parte da minha equipe e que vão estar conosco aqui durante a live, para vocês já ir se familiarizando aqui com a presença delas. Sejam bem-vindas, Michele, Renata. Tudo bem? Olá, Oi, tudo bem? boa noite. <risos> tudo Pode bem falar, com vocês? Olha, eu tô vendo aqui no chat Bom, que o pessoal professora... quer passar, viu, Michele? Viu, Renata? Ah, que legal, que legal. Nós estamos bem ansiosos, tanto quanto vocês, para gente, assim, é um trabalho conjunto, cada momento, cada momento preparação, cada etapa do concurso, a nossa ansiedade vai a mil junto com vocês, a gente sofre junto, a gente se prepara junto. Nós estamos num momento aí, né, bom, me apresentando, vamos voltar, a gente já continua. Eu sou a professora Michele para quem não me conhece, Michele Prachedes, estou formada aí também em pedagogia, mestrado na área de, da educação e estou participando aqui com o REG, é, é, nessa formação educacional, já faz algum tempo, nós tivemos junto agora, recentemente, nesse concurso de Londrina, que bombou. Nós tivemos muitos aprovados, a gente vai falar disso lá, logo, logo. Mas, assim, já tenho experiência em concurso, já passei em quatro concursos, sou atualmente servidora concursada, e isso, para a gente, é uma tranquilidade na nossa vida, e é um orgulho para nós, porque é um caminho intenso para passar, e quando a gente vê os resultados, isso é maravilhoso, né? Recentemente, agora, nós tivemos chamamento do concurso de Londrina, e como eu estou atuando na área, eu trabalho em instituição educativa, eu tenho visto a chegada de professores e essa chegada é maravilhosa. Tô, quando você fica na escola sabendo que você é concursado, a emoção vai a mil e é assim que é isso que a gente quer. E vários alunos nossos começaram a trabalhar e tem dado feedback, e é muito legal. E a gente espera né, que essa galera toda aí que está assistindo a live venha fazer parte com a gente da nossa equipe e esteja nesse caminho também. Não é, professora Renata? Legal, só Opa. antes da Renata falar, desculpa te interromper, Renata, é, eu vi aqui alguns comentários que a gente tá com eco no som, então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para mim como que tá a questão do áudio de vocês, né? É, todo mundo tá ouvindo com eco, realmente é, é, a Renata é uma questão? Ah, tá. Renata, acho que é o teu microfone. Então, você tá sem fone de ouvido, né? E agora Então tá eu desligo quando a, a pessoa for falar, gente. My isso. guilty. Isso, a Renata vai abrir então só na hora que ela for falar e a gente já testa aqui, tá bom? Aí vocês falem se o meu áudio está com eco, se o da Michelle está com eco e o da Renata para a gente entender, porque nós estamos em cidades diferentes, em locais diferentes, e aí vamos organizar tudo isso aqui para explicar para vocês sobre a bolsa, sobre tudo que vocês estão perguntando. Fala Renata. Posso me apresentar, aproveitar o embalo então? Manda ver. Então tá bom, sou a professora Renata, sou formada em pedagogia também, é, eu bati na trave para ser letrista e acabei me formando em, em pedagogia. Uh, atualmente eu estou fazendo doutorado, então além dos concursos que eu já passei, eu, eu passei também por, por vários processos seletivos para chegar até essa formação. É, eu estou na coordenação de uma escola na prefeitura, eu já desisti de um concurso para poder assumir o, as outras, os outros afazeres, então, de concurso, eu, eu, eu não sei quantos eu passei até agora no sentido de entender o funcionamento, porque eu já, é, eu já trabalhei em outros cargos de ensino médio antes, já tive outros movimentos aí com relação ao concurso. Então, eu trabalho com, com um cursinho, com um preparatório, nesse, nesse mundo do concurso, ou como alguém que está prestando, ou como alguém que está diretamente relacionado. Isso há muitos anos. E a gente vai percebendo que existe, existem alguns padrões, algumas dicas, algumas características, que é muito importante a gente pensar. Um... É muito legal a coisa do concurso, da de, de gente pensar no, na, na seguinte sensação, na seguinte percepção que a gente tem. Entender quem faz a prova, entender qual que é a sequência dessa organização. Então, quanto mais a gente se envolve com, a, com quem produz essa prova, eu acho que a professora Zuleika vai falar dessa produção de questão também, maior a chance da gente entender a lógica do pensamento é, de quem está elaborando o edital. E esse, na verdade, é o nosso maior diferencial aqui no REG. Exatamente a ideia de pensar o que vocês... O que estão pensando para a prova de vocês. A gente teve um, uma aprovação imensa na Prefeitura. É, a gente teve muita aprovação no PSS. E a gente vai duplicar isso. A gente quer chegar, assim, num ponto que os nossos alunos façam a diferença. Então, eu perguntei numa aula... Da, do doutorado, esses tempos atrás, é esse tipo de aluno que você quer, uma pessoa que estava falando que queria vender um monte de curso, queria que todo mundo fizesse o curso, não estava nem aí, se a, gente, a gente acaba vendo, tem gente que trabalha nisso, sem pensar na sua pessoalidade, sem pensar em quem você é, e sem pensar em como fazer você passar. E essa é a grande diferença, eu não quero um aluno que só quer pagar é, o curso e fazer qualquer coisa. Eu quero uma pessoa que vai ter o um nome na lista dos aprovados. E esse é o diferencial. Eu quero oferecer tudo o que vocês precisam para que o nome do seu nome tá, esteja lá. E eu acho que é esse o movimento do concurso. Você se associar com pessoas que têm esse pensamento individualizado e humanizado no processo. Acho que Legal. essa é a, a grande sacada aí de como trabalhar, né, Érica? Perfeito, Renata é por aí e quem já conhece a gente eu tô vendo aqui que tem vários alunos na nossa Live pessoas que fizeram conosco a preparação para o concurso de Londrina quem já é nosso aluno ou já foi nosso aluno fala um eu aí levanta a mão para quem é novo por aqui saber que vocês nos conhecem que não é à toa que hoje a gente tá aqui com essa Live de casa cheia Olha, chegaram por aqui já 247 pessoas, mas eu vou contar para vocês que mais de 700 se inscreveram para a aula. E nem todo mundo pode estar ao vivo. E isso é bom para quem quer participar do sorteio de bolsa. Sabe por quê? Ele vai acontecer no final da nossa aula e vai ganhar a bolsa exclusivamente quem estiver ao vivo. Tá? Então, se a pessoa for sorteada e ela não falar um oi pra gente aqui no chat, ao vivo, no momento do sorteio, bola pra frente. Vamos sortear outro até três pessoas que estiverem presentes forem sorteadas. E para que isso aconteça, então, eu vou explicar para vocês como que vai funcionar, tá? É, lá no nosso Instagram, que é regre 2 g -Z, né? Ponto, resultados educacionais. Tem uma postagem que está escrito lá, eu quero ficar pronto para passar. É para ser a última postagem que entrou agora, próximas 20 horas. Então, durante a nossa live, vocês devem ir lá nessa publicação. Então, quem ainda não curtiu o nosso Instagram, seguir lá o nosso Instagram, curtir a postagem e fazer um comentário, eu quero ficar pronto para passar. E aí, nós vamos usar um aplicativo de sorteio no final da live e ele vai sortear pelos comentários. Só que, se a pessoa não tiver cumprido a etapa 1, um, que é curtir, né, seguir a nossa página, curtir o post, ela não vai ganhar. E a terceira parte da participação, além de ter comentado, né, é estar ao vivo. Beleza? Deu para entender como que vai funcionar? Alguém ficou com dúvida? Eu tô vendo aqui o pessoal falando. Ó, eu aqui outra vez. Érica, eu tô aqui de novo. Que legal, gente. Eu fico muito feliz de ver pessoas de novo aqui. É, e eu sei que muitos que estão aqui foram aprovados no concurso de Londrina e vão tentar mais um padrão pelo Estado. E isso é muito legal. Eu sei que tem pessoas que bateram na trave. E aí contaram pra gente, olha... Eu devia ter me dedicado um pouquinho mais, faltou muito pouco. Então, olha, gente, o edital está para sair, é momento de respirar fundo, pensar em, em o que a gente vai fazer a partir de agora para alcançar o nosso objetivo, tá? Então, olha, a Renata e a Michele já se apresentaram. E aí eu quero falar só um pouquinho para vocês entenderem esse movimento do que a gente está contando aqui, que são os resultados desses aprovados. Porque eu sei que alguns estão aqui na live, eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, mas é muito importante vocês entenderem quem nós somos, o que nós fazemos, como fazemos, mas mais que isso, o que nós conseguimos com tudo isso, onde nós já conseguimos chegar junto com alunos que têm esse perfil que a Renata disse, de quem realmente quer fazer a diferença. Porque um curso por si só não faz nada se eu não me associar a ele e fazer a minha parte. Vamos lá, Michelle, fala um pouquinho para a gente. Ah, falo sim. Para a gente é um orgulho trazer, é, para mim, trazer essa fala para vocês, porque nós tivemos ali no nosso último concurso da Prefeitura, o concurso ali de, da Prefeitura de Londrina para professores de educação básica. Nós tivemos uma aprovação ali imensa. É, nós tivemos 73% de aprovado, gente. Sabe o que é 73%? Isso é um, é um número, assim... Muito significativo para a nossa organização. E a gente sente orgulho de fazer parte de tudo isso. É, nós tivemos ali a Gislaine, a Lígia, só para citar alguns nomes: a Gislaine, a Lígia, a Bruna, a Helene, é, a Fernanda, a Poliana, a João, a Ariane, e por aí vai. Tem um monte de nome ali que fez parte dessa história, nomes que alcançaram ali primeiras colocações, que já estão trabalhando na escola, já estão assim é, fazendo valer o seu sonho de ser concursado. E isso para a gente é maravilhoso, né, e a nossa expectativa agora com esse concurso mais amplo, que é do estado do Paraná, é ser daí para melhor, né, porque a gente só tem melhorado nas nossas capacitações, na nossa organização, e, e assim, é bonito de ver, assim, a gente até se emociona quando fala disso, porque a gente tem vários depoimentos de alunos falando o quanto foi importante a nossa participação junto com eles nessa preparação, para ter os resultados que eles tiveram hoje. E a galera que Bateu ali na trave, que quase passou também, tem voltado, vai prestar o concurso de novo, conseguiu perceber aquilo que falhou e está com a gente mais uma vez, né? É, participando, se preparando para fazer parte desses números, dessa porcentagem aí, não é mesmo, Érica? Olha só, e a Érica Alessandra está aqui no nosso chat contando para todo mundo que ela passou, né? Olha só, Érica, ah, que parabéns, legal. minha xará, teve com a gente aí na uhum. preparação. E quando a gente fala 73%, às vezes as pessoas ficam pensando, mas será que de quanto, né? Nós tivemos cerca de 600 alunos que se prepararam conosco para o concurso da Prefeitura de Londrina. É, a primeira chamada foi de 369, mas vem outras chamadas por aí. Gente, olá, a Fran contando que ela passou também... A Vanderleia está contando que não foi tão bem, mas ela já entendeu, né, Van? O que que você vai fazer agora para atingir o seu objetivo? Reconta para gente. O que mais que a gente tem para falar sobre os nossos resultados? Olha, além assim dos impressionantes 73%, que, <risos> gente, é, não existe nem assim, foi uma coisa surpreendente para gente. Muito mais do que a gente pode imaginar, esse 73%. Porque a média de um cursinho passar na prática mesmo, na realidade, é, de, é em torno de 40% a 55%, quando muito. Então, essa média mais alta, de 50% a 60%, a gente fez no PSS do Estado. O que, que isso significa? Que aquele PSS maluco desse ano, quem fez o PSS, falou, eu fiz aí foi um PSS totalmente maluco, com prova, com vídeo, com um monte de coisa, e no qual a gente orientou tudo, a gente teve 54% de aprovados também. Então, é assim, eu acho que é, é, o, o índice da prefeitura é surreal, mas 54% de aprovados num PSS tão estranho como foi, já demonstra uma seriedade nossa de oferecer tudo o que você precisa, e uma rigorosidade dos nossos alunos, porque, ok, a gente conhece a nossa competência, até porque a gente não traz um ou outro professor, a gente traz professores capacitados, especialistas, mestres e doutores em áreas específicas para que você tenha o melhor. Mas mostra também que o aluno que fica com a gente não é qualquer aluno, não. É um aluno que quer passar de verdade, que quer se preparar de verdade. Então, ao mesmo tempo que a gente fala assim, nossa, a gente conseguiu esse resultado, não, você conseguiu esse resultado. E é quem quem acaba fazendo esse curso com a gente está sempre entre 70% 50% que vão passar. É, em algo, pode ser que dá um nervoso na prova tal, mas a gente, vocês vão perceber na plataforma, é, vocês vão perceber com a fala da professora Zuleika que está aqui já ansiosa para falar que que é diferente, porque a gente trabalha é, de maneira global, a gente já trabalha com uma metodologia que está mais preocupado com os indivíduos que a gente atende é, do que com, com uma imensa quantidade desassistida. Então, isso é muito importante. Então, ter 54% de aprovação do PSS. Aí a gente tem a Camila em primeiro lugar, a Aniele é, em primeiro lugar da área dela, Alexandre, mais um monte de gente entre os três primeiros lugares, Uh, ali do PSS, é muito satisfatório, porque a gente sabe que o aluno bom escolhe a gente. E a gente escolhe o aluno bom porque é isso que a gente oferece. Pedagogia, né? Para a pedagoga no PSS, ela ficou em 12º lugar. A Geisiane foi uma aluna muito ativa durante todo o processo de preparação. tá quase, né, Geis? Bateu na trave no outro e agora vai. Agora vai, é assim... Não é no primeiro concurso, às vezes, que a gente consegue aprovação, mas a cada experiência nós vamos ficando mais prontos. E essa nossa experiência de preparação, gente, começou, como eu falei no início da live, lá em 2013, quando nós tivemos o concurso do Estado, esse de 10 anos atrás, o último, né, mais de 12 mil vagas, e lá naquela época nós também fizemos um preparatório, ainda não estávamos online, foi 100% presencial e já foi 60% de aprovação. Foi naquele momento que nós entendemos que essa era uma área em que a nossa aptidão profissional, a nossa contribuição poderia ser muito forte. E de lá para cá, a gente vem fazendo um trabalho por todo o estado, né? Então, para vocês perceberem, né? 60% de aprovados no concurso da SED 2013-14, 12 mil vagas. Vocês imaginem a primeira vez que apareceu prova didática no processo? Aquilo foi um grande desafio e a gente teve sucesso naquilo. E você que está aqui com a gente, se vir prova didática de novo... A gente já está preparado para oferecer, isso é muito legal, né? Em 2013, a gente teve o caso da Elisandra, da Andréia, o Valdinei, que hoje, nem sei se ele está aqui na nossa live, mas ele hoje é secretário de Educação em Porecatu, aqui no Paraná, e ele foi aprovado no concurso da SED de 2013, depois de fazer preparação conosco, né? Também foi aluno lá na UEL, na pedagogia. Gente, é tanta experiência legal. É, no concurso da Prefeitura Municipal de Nova Esperança, por exemplo, nós tivemos a professora Magali, que passou em primeiro lugar, assim como a Aniel a Camila no PSS. Então, nós somos muito gratos pela confiança dos nossos alunos, por essa união de esforços que nós fazemos para alcançar juntos aí excelentes resultados. E estamos colecionando aprovações, né, meninas? Muitas a aprovações. A é verdade. <risos> e eu quero aproveitar, sim, então, assim, para que quem está é... aqui possa é... ouvir um pouquinho. Eu tenho um, um relato aqui da Rubiane, que ela mandou para gente, e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como foi a experiência dela recente aqui com a gente. E aí, não sei se a Rubiane está ao vivo, se tiver, dá um oi para nós, Rubiane. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou a Rubiane. Eu concluí o curso de licenciatura em pedagogia em 2019 e sempre tive um grande sonho, que era de passar num concurso público. Então, eu conheci o, o pessoal da equipe, né? Do grupo ênfase, do curso Professor Pronto para Passar. Fiz o curso deles, porém, eu não tinha tanto tempo assim para estudar. Eu optei por fazer o curso online. E assim, quando me dava tempo, eu ia lá e estudava. Material, inclusive, muito bom, atualizado professores excelentes e isso aí foi um divisor de águas na minha vida porque apesar de eu não ter tanto tempo para estar estudando é, assim o pouco né de acesso que eu tive me ajudou muito mesmo muito de verdade inclusive eu quero agradecer a toda a equipe do curso porque pode ter certeza que cada professor fez uma diferença enorme na minha vida. Eu só tenho a agradecer mesmo, desejar a todos, né, sucesso. Porque, com certeza, olha, vale muito a pena fazer o curso. São pessoas preparadíssimas. Então, eu quero deixar aqui a minha recomendação, tá? Vão, vão firme nos no seus objetivos. Que também, com certeza, vocês irão conseguir atingi-los. Eu consegui uma ótima colocação no concurso que eu fiz. E assim, o pessoal do curso tem, tem uma grande participação nessa vitória. Tá bom? Um abraço! Que gostoso, né? Gente, ó, o pessoal tá pedindo para repetir aqui as regras de preparação, desculpa, de participação da live do sorteio. Então, ó, entrar no nosso Instagram, reg.resultadoseducacionais, educacionais, seguir o Instagram, curtir o post que está escrito Eu quero ficar pronto para passar, comentar, eu quero ficar pronto para passar. E tem que estar ao vivo aqui na hora do sorteio. Beleza? O sorteio vai ser aqui no final da nossa aula. E para dar continuidade, vamos entender um pouquinho por que, que a gente adentra aí nessa questão da carreira pública. Fala para gente, Renata. Por quê? Por que será? Eu acho que quem já trabalhou na, na instituição privada... Ele sabe, porque ele sabe a diferença de um salário ali, que é o, o piso Mal e é mal o piso E você passa a ganhar 5.500 reais no estado, por exemplo Então, é outra, é outra realidade Então, eu, eu vim, eu dava aula de inglês antes de passar na prefeitura também E era assim, é surreal a diferença de você ganhar o piso e de repente você ganhar muito mais que o piso para trabalhar até um pouco é, menos tempo na minha época acabou sendo menos tempo então é fundamental a gente entender é, que primeiro o salário do estado é, isso está defasado pode so receber aumento em qualquer tempo agora né com a pressão é, de sindicato entre outras coisas então assim com um salário de 5 mil reais e um salário de, quando muito, R$ mil reais. Então, isso já é uma grandíssima diferença, acho que isso é uma coisa, assim, muito a se pensar. Aí você tem todos os benefícios da carreira pública. É muito difícil ser mandado embora da carreira pública. E, assim, eu estou falando para os nossos alunos, tá? A gente não a gente nem aceita qualquer aluno, mas para pensar e para olhar, assim, você é competente, você trabalha buscando uma ética profissional... Porque a gente falha, todo mundo falha. Você faz as coisas, você se preocupa com o processo educativo, você tem o seu emprego assegurado. Então, não é uma, uma pandemia, por exemplo. Não é isso que vai fazer você perder o seu emprego. Então, não é qualquer tremor é, econômico que você perde o emprego. Então, o serviço público é diferenciado. Além disso, a gente tem essa estabilidade da carreira, tem as licenças garantidas. Então, hoje, por exemplo, o PSS vai levar um filho no médico ou adoece, não recebe os dias que faltam. Isso é muito triste. Uh, já o, o, o professor concursado, ele tem garantia, essas licenças, ele pode cuidar da família, ele pode cuidar de si, é, com a garantia de que no final do mês o salário dele vai cair. Então, uma funcionária da escola, essa semana, disse que ganhou 70 reais porque o filho dela ficou doente no mês, com criança para criar. Então, é outra vida. O funcionalismo público é outra vida. Além disso, a aposentadoria, é, ela, ela tem o potencial de ser integral, né? Você pode fazer tanto proporcional quanto integral. Ainda que com a reforma isso tenha mexido, a gente ainda tem a garantia da potencialidade, da possibilidade de se aposentar integralmente. Acho que todo mundo deseja tudo isso, né? E quem não tem uma avó, uma mãe que já falou para você assim Presta concurso público, minha filha, que concurso público é estabilidade Vai, meu filho, presta e passa que você vai ter paz e segurança na vida Tão errado? Não tão errado Então acho que essa, esse era o meu recado Michele, você vai falar alguma coisa? Tem algum recado aí na sua mão? É lógico que tem, né, Renata? que falou em conteúdo é com a gente mesmo, né? não é? Então, assim, a reforma dos benefícios sobre a questão de passar num concurso, o quanto isso é importante para a gente, para a vida, gente. Daqui a pouco. Ter tranquilidade. É, nós passamos recentemente por uma pandemia, então muita gente acabou dentro de instituição privada perdendo emprego, tendo essa instabilidade, então complicado, mas aí falando em concurso, já começando a pensar aí nessa questão de conteúdos, do estudo em si, é importante a gente lembrar que concursos estão vindo atualmente cobrando aquilo que está que aí, na nossa porta, sendo cobrado dentro da sala de aula, cobrando questões práticas, mas a gente tem aquele geral que a gente sempre sabe que vai cair no concurso e é nele que a gente costuma sempre se especializar. A gente tem uma, uma, uma gama de legislação que é importante conhecer, é Constituição Federal, é a nossa LDB, a nossa LDB vive se atualizando, trazendo coisas novas é uma, um parágrafo que acrescenta, é uma palavra que muda, e tudo isso faz diferença quando você sabe que isso aconteceu, porque o concurso olha, ah, nossa, tivemos uma mudança faz três meses, quatro meses, vamos saber se esse povo está pronto para passar mesmo, se eles estão sabendo quais mudanças são essas, e faz o quê? Vai lá e coloca na prova. Então, se você não está atualizado, se você quer ficar, ah, eu fiz pedagogia, sei lá, 15, 20 anos atrás, e naquela época eu era muito bom na LDB, então acho que vai dar bom mas você não se atualizou, então, olha, minha amiga, isso pode não dar muito certo. Então a gente precisa saber aquilo que tem de novo, conhecer essa questão do que vem sendo cobrado, ultimamente a gente tem visto muito essa questão da diversidade racial, indígena, a questão da inclusão das pessoas com deficiência, a questão do, do, do aluno com surdez, que tivemos modificações, conhecer ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso ECA, né que também sempre tem uma atualização ou outra, como a gente está falando de Paraná, nós temos ali a nossa, o nosso famoso aí, referencial curricular do Paraná, com professores ali que sabem na ponta da língua esse referencial. A professora Azuleika que vai falar aí, conhece na ponta da língua também um pouco desse referencial. E a gente está aí para preparar vocês com toda essa gama. PNCC, que é a nossa base, o nosso travesseiro, né, que a gente precisa conhecer ali de ponta a ponta. Então, a gente vai trabalhar todos esses detalhes. Falei um geral daquilo que a gente sabe que sempre cabe, cai e tem, tem a tendência a cair, mas também tem a questão dos autores, dos teóricos, conforme aquilo que o concurso exige. E a nossa preparação é sempre em cima do edital. A gente sabe aquilo que é fundamental na educação, nos fundamentos ali, as legislações também, mas a gente sabe que sempre tem uma especificidade em cada concurso, né? Então, assim, saindo esse edital, a gente começa a se atualizar, a preparar a aula, a se organizar para deixar vocês prontos para passar. Beleza? Acho que a professora acho que agora a professora Zuley, que vai falar um pouquinho com a gente também. A Érica vai falar um antes. Universo dos concursos, como que as bancas estão cobrando os conteúdos, né? Eu não sei se vai ter alguém aqui que passou por isso, mas eu mesmo recebi de vários alunos um feedback de gabaritei a parte de tecnologia, porque no nosso processo tanto de estudo quanto no processo de revisão nós conseguimos atender ali 100% do que foi cobrado em tecnologia na prova. Isso é muito tá, gratificante. Eu acho que você está sem som. Dá uma conferida. Deixa eu ver aqui. Pessoal, falaram então, quem está aqui, fala para mim se já está ouvindo. Fiz uma mudança aqui. Está ok fala. o som? Sem som vocês não, falaram. não escutei nada? Voltou? Voltou? Então, eu vou retomar aqui o que eu estava dizendo... É, a Jeisiane até está colocando ali né, Que ela foi uma das pessoas que deu feedback O que eu estava comentando É que para a gente Dentro disso que a Michelle falou Dos temas mais cobrados A nossa equipe está muito preparada E antenada no que, que os concursos estão cobrando é, Foi muito gratificante para mim né, Enquanto professora da matéria de tecnologia educacional Junto com o professor Caio Nós conseguimos acertar 100% das questões que foram cobradas no concurso de Londrina. E os nossos alunos, vários gabaritaram. Então, isso é inexplicável, assim. É um, um sentimento maravilhoso, né? E a gente fica muito grato por esse processo. É, da mesma forma, a gente teve uma experiência muito boa é, com a parte pedagógica do processo com a experiência da professora Zuleika Piazza, que nós convidamos para estar hoje aqui com vocês, especialmente para falar da especificidade da banca, então seja bem-vinda professora Zuleika, vou colocar você aqui na tela e com você, né? para quem não conhece a professora Zuleika, está aí. Olá, boa noite pessoal! Bom, se estão aqui na live é porque eu já tô vendo assim, né? Sabe aquela história? O mundo de quem chega primeiro, o mundo dos espertos, não é? Então é muito bom estar aqui com vocês, é bom que vocês estejam aqui conversando conosco para entender um pouco desse contexto. Eu costumo dizer o seguinte, que concurso é uma dialética entre conteúdo e forma. Né? Não basta somente você estudar, é preciso também que você tenha, é, e eu vou usar uma palavra até, né, na educação é uma palavra que não, não sou muito bem, mas para concurso público ela vale sim, que é, é treinamento, tá? Treinamento. Você tem que treinar o seu olhar, treinar a sua interpretação, certo? Porque... E por que, que eu vou dizer isso para vocês? Eu já contei quem fez o nosso curso né, é, para o concurso de Londrina já sabe essa história, mas eu faço questão de repetir, porque faz parte da minha experiência. Eu, eu passei, gente, eu fiz muitos concursos públicos e graças a Deus eu passei é, em primeiro lugar em quase todos, menos em um, e é esse que eu conto para vocês. Né? É, eu era. Quando eu fazia graduação, eu já era professora da Rede Municipal de Londrina, fiz um concurso naquela época, quase 5 mil candidatos, passei em primeiro lugar na prova, como eu era muito novinha, né, eu tinha 18 anos, não tinha experiência nenhuma, e aí eu acabei ficando em, é, em quarto lugar, porque eu não tinha títulos a apresentar. Né? Imagina, aos 18 anos realmente não tinha título nenhum a apresentar, mas na prova eu fiquei em primeiro lugar. Muito bem, fiz o concurso e eu aí fazia pedagogia é, na época. Meu sonho era ser supervisora da rede municipal de Londrina. Né? Por quê? Porque na época o supervisor ganhava o é, um triplo praticamente de salário, é, fazia um trabalho muito importante, então eu fiz pedagogia pensando nisso. Muito bem, veio o sonhado concurso para a supervisão. E naquela época, diferente de hoje, que hoje existe né, a lei geral dos concursos públicos, estabelece que os concursos públicos devem é, ser feitos em cima das diretrizes de cada curso, das diretrizes nacionais de cada curso, mas naquela época não existia isso. Então era obrigado que cada concurso tivesse uma bibliografia ao final para que os candidatos pudessem estudar. Então, eu comprei todos os livros da bibliografia, fichei todos os livros da bibliografia. Imagina que não tinha Google, naquela época, para a gente ficar pegando resumo, não tinha, era, era na raça mesmo. E aí, uma colega virou para mim e falou assim: Zuleika, vamos fazer um grupo de estudos? Aí eu pensei: olha. Né? Quem ensina aprende duas vezes, então eu vou, fiz o um grupo de estudos. E nós fizemos o um grupo de estudos em seis pessoas, eu e mais cinco colegas. Quando veio a... e aí elas estavam sempre respondendo questões, e eu pensei, ah, eu nem vou responder questões. Eu estudei todos os livros, eu que ensinei para elas todos os livros que, vai... que, que iriam cair ali na prova, né, no conteúdo da prova, e aí veio o concurso, o tal do concurso, uma prova difícil, difícil, a banca mais difícil, que até hoje é a banca mais difícil do Brasil, que é a UNB. e aí eu passei em sexto. E sabe quem passou nas cinco primeiras colocações? Elas, as minhas colegas. Pode um negócio desse? Qual foi o erro que eu cometi? Eu sabia o conteúdo de trás para frente, de frente para trás. Mas eu não fiz aquela tarefinha básica de treinar para responder questões. Treinar o meu olho para a interpretação, certo? Foi esse o meu grande erro e é um erro que eu levo como aprendizado para minha vida toda. Na verdade, né, gente, eu acho que não era meu lugar mesmo. Meu lugar era na universidade, por isso eu acabei não indo para lá. Mas, né, analisando friamente, sem essa história, né, sem essa, sem essa vertente espiritual aí, é, foi um o erro, um erro que eu cometi foi esse. Então por isso que eu digo a vocês, esses dias uma aluna me perguntou professora, vale a pena fazer, fazer cursinho? Eu falei, vale muito a pena. Vale muito a pena, ainda mais hoje em dia, porque hoje em dia, como eu disse a vocês, o que vocês vão aprender nesse curso vale para fazer concurso em qualquer parte do Brasil, porque hoje os concursos são feitos em cima dos conteúdos previstos nas diretrizes de formação de professores de cada curso, certo? Então, os conteúdos são nacionais. O que que se acrescenta? E aí entra a questão da banca. O que que se acrescenta? Os conteúdos regionais. Então, os conteúdos regionais são, então, é, cada, aí cada, cada município, cada estado, é, tem o direito de incluir, né, tem o direito de incluir uma porcentagem de conteúdos regionais em torno, mais ou menos, de 30%, é, de 30% a 40% da prova são de conteúdos regionais, tá? É, no caso do estado do Paraná, o que nós temos aí, que eu acredito, né? e estou falando que acredito, deixa eu contar para vocês, né? as meninas pediram, Zuleika, se apresenta, então deixa eu contar para vocês. É, eu sou professora da Universidade Estadual de Londrina, né? há mais de 20 anos, já estou virando um dinossauro lá, daqui a pouco eu começo a criar casa. É, então, há mais de 20 anos, sou doutora em educação, fui professora da Renata, da Michelle, olha, eu tô ficando velha, eu estou ficando velha, certo? É, doutora em educação, em filosofia, em filosofia da educação, então, já tô bastante tempo nessa área. E eu, aqui em Londrina, eu fui a primeira pessoa a ter a ideia de ofertar um curso de formação, de preparação para professores que iriam fazer concurso, tá? E aí, isso há muito tempo, tá gente? Há muito, muito, muito tempo. Não vou contar não, vocês vão se ficar contando nos dedos quantos anos eu tenho aí, tá certo? E Então assim, tenho muita experiência, já trabalhei é, é, elaborando questões para concurso, certo? Tanto em, em institutos... É, privados, quanto institutos públicos, então tem uma certa segurança para dizer a vocês o seguinte, que esta prova do IBFC, que, é, que será a banca do concurso, é uma prova que, assim, eles, é um estilo deles, não sei se é uma, digamos, uma tacada de marketing, mas eles costumam valorizar bastante os conteúdos regionais, né? Mesmo aqueles conteúdos que cobram questões amplas, gerais, eles trazem bastante para a cara né? para cara do estado, para a cara do município para o qual eles estão elaborando o concurso. Né? Uma outra questão, eu vou abrir aqui, dá para abrir a prova? Uhum. Então, só um instantinho, eu vou mostrar para vocês. Eu peguei o um exemplo de uma prova bem recente deles. Né? Uma prova bem só recente. um até a Zuleika abrir aqui a prova, só um segundinho, peraí, Zuleika, enquanto isso eu vou responder aqui, tem um pessoal perguntando sobre o prazo entre a data do edital e a data da prova, realmente a gente só tem como saber depois da prova, desculpa, depois do edital, mas geralmente a gente tem aí uns 60 dias, é, pode ser para mais ou para menos, tá gente? Então, vai depender um pouquinho. Já então, vou colocar aqui a prova. Aqui, Zuleika, tá no jeito. Pode ir. Então, tá. Bom, tá. Então, vamos lá. A cara tá da prova já. vai ser provavelmente a mesma. Tá certo? Vai ser essa cara aí. né? Vai ter aqui o símbolo do Paraná. tá? Eu peguei aqui a prova de língua portuguesa. Essa prova de língua portuguesa que foi... da IBFC é da Bahia, então foi aplicada lá na Bahia. Tá certo? Então, veja, cada instituição, lógico, encomenda o conteúdo do concurso, porque o edital não é feito pela banca, o edital é feito é, pela contratante. Então, no caso, o edital foi feito por uma comissão da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Paraná. Né? Então, aí, como eu disse, o conteúdo não foge muito aquilo que está previsto nas diretrizes de formação de professores. Então, normalmente eles vão cobrar questões de caráter geral, de formação geral, de conhecimentos de atualidades, é, questões relacionadas à informática, a, a, não sei se na prova do Paraná vai cair língua portuguesa, as provas, em geral, têm cobrado questões de língua portuguesa, então nós veremos aí. E não é questões de matemática, mas tem cobrado questões de conhecimento lógico, então talvez né, seja cobrado aí no estado do Paraná, Vamos aí nós precisaremos aguardar. Mas em termos dos conteúdos pedagógicos, então nós já sabemos quais são os conteúdos, né, isso, isso é, como eu disse, é padrão, está ali previsto nas diretrizes dos cursos, então, olha só, ó, língua portuguesa, então eles vêm aqui trazendo, não são questões muito longas. Eu estive analisando mais de 10 provas aqui desse instituto, feitas a partir de 2018, certo? Por que depois de 2018? Até 2018, os concursos públicos tinham uma característica em termos dos conteúdos pedagógicos. Eles cobravam muita legislação. Até 2018 se cobrava muita legislação. Você ia ver os conteúdos pedagógicos, se tinha 20 questões, por exemplo, de conteúdos pedagógicos, 10 eram de legislação e 10 eram de, de várias outras coisas. Hoje em dia, a partir de 2018, 2018, 2019, perdão, por conta da resolução 02 de 2019, que fixa diretrizes para, para a formação de professores, né, é, houve uma mudança no teor dos concursos públicos. Que mudança foi essa? Hoje, então, é, hoje, então há uma tendência à pedagogização de todas as áreas do conhecimento. Então, se, tem se cobrado mais questões relacionadas a, a, ao fazer didático-pedagógico do professor. Então, a parte de legislação, ela não tem ocupado muito espaço nas provas, tá? Então, se vocês olharem aqui o IBFC, e outra coisa, uma coisa importante. Até 2018, os concursos eram muito voltados. Então, se você fazer um concurso é, para um, biologia, por exemplo, biologia só tem no ensino médio. Beleza, então só caía questões relacionadas ao ensino médio. Hoje, a ideia é que o professor tenha uma visão de totalidade. Então, nesse sentido, pode ser que seja cobrado também... Questões assim de caráter geral, obviamente, nada muito profundo, mas de caráter geral voltado para o conhecimento da criança. E você pensa assim: puxa, mas eu vou trabalhar com adolescente, não é? Só que do professor espera-se que ele tenha uma visão do ser humano. Então, se aparecer aqui de repente a Renata falando assim sobre educação infantil, a criança da educação infantil, vocês vão falar assim: ai ah, Renata, mas eu não vou, o meu concurso é de ensino médio. Não gente, fiquem atentos porque nós estamos vendo em várias provas de, é, de concurso para anos finais do ensino fundamental e ensino médio, é, cobranças relativas também à criança e esta criança pequena que frequenta a educação infantil, então estejam atentos a isso, certo? Então deixa eu mostrar aqui, inclusive nessa prova aqui eu não vou, não, não vou localizar aqui para vocês a uma questão voltada para criança pequena, nessa prova que eu abri aqui para vocês, tá? Então, olha só, então nós temos ali, agora, ó, educação brasileira e temas pedagógicos. Vejam, olha, essa questão número 6, não é uma questão de legislação, é uma questão voltada para o currículo, e no caso do Estado do Paraná, o Estado do Paraná sempre foi é, incubadora de tendências curriculares, sempre foi. E no, o novo ensino médio no, no Paraná está servindo de modelo para outros estados no Brasil. Então, eu tenho certeza que vai cair na prova o novo ensino médio. Tá? E, e a forma como o Paraná está organizando. Aí depois, ó, aqui, ó, também vem de novo aqui um, questões relacionadas... É, ó, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, tá vendo? Educação básica na sua totalidade. Então, aqui, ó, tem uma questão de legislação, mas bem ampla, voltada para a gestão, tá? Aí, depois, a escola de qualidade social, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Veja, os parâmetros curriculares nem estão valendo. Essa prova, aqui é de dois, essa prova aqui é de 2023. Nem estão valendo mais legalmente, mas nós temos aqui, olha... Nós temos aqui parâmetros curriculares nacionais, né? Então, veja que nós vamos ter que ter uma ampla visão em termos de conteúdo, nós teremos que ter uma ampla visão histórica também desses conteúdos pedagógicos. E aí, vem aqui, ó, uma, propriamente falando, temos uma questão de legislação falando do plano, só que, ó, lembra que eu falei dos, das questões locais? Ó, aqui está falando do plano estadual de educação da Bahia. Então, é bem provável que caia muita coisa do currículo estadual do Paraná. Tá? Aí eu tenho uma segunda questão, de novo, ó, é questão de legislação voltado para o local, certo? Voltado para o local. Aí noções de igualdade de, racial e de gênero. Isso aqui é uma questão muito própria do currículo baiano. Por isso eu estou dizendo para vocês, e, e se vocês pegarem as provas feitas por esse instituto, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, vocês vão observar as mesmas características, né? As mesmas características, ou seja, um, uma pegada region, bem regional. Aí depois, aqui ó, Constituição do Estado da Bahia. Então, novamente, uma questão regional. Aí nós temos aqui uma questão de caráter federal, tá? E outra questão de caráter federal. Então, nós temos duas questões apenas de legislação federal. Né? Veja numa prova de 50 questões, certo? E depois, os conhecimentos interdisciplinares. Outra característica que nós vamos ver aqui, tanto nas provas é, do, é, do IBFC, né? Nós vamos, nesses dias é uma característica, que se não fosse o IBFC, se fosse um outro instituto, nós veríamos também, que é essa interdisciplinaridade, é essa conexão entre os saberes. Por que isso? Porque a nova BNC da formação, né, que é a base nacional da formação de professores, e a BNCC, né, ela cobra como princípio didático a questão da interdisciplinaridade. Então, é provável que na prova também haja questões é, que juntem, né, questões que, é, que agreguem e conectem outras áreas, várias áreas do saber e não somente aquele saber específico, né, que vai fazer para a língua portuguesa, para o componente curricular de língua portuguesa, só, não vai cair só a língua portuguesa, vai cair, vão cair outros conteúdos que estejam relacionados. Por quê? Porque a nova BNCC, ela quer um professor que esteja antenado com a realidade e que consiga preparar o seu aluno para aprender ao longo da vida, como diz, é, o, como diz né, o próprio documento, tá certo? Ah, deixa eu mandar, ó, pessoal de Santa Mariana, Vanira, um abraço para vocês aí, ó, aguardo vocês aqui no nosso curso, espero vê-las tanto no presencial quanto no online, tá certo? Quero vê-las. E, e fico muito feliz que estejam, né, quem já fez curso conosco, que está voltando a fazer curso conosco, é sinal de confiança, sinal que vocês acreditam, então, e sabem, né, reconhecem o trabalho sério que nós fazemos, tá? É, e mais uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês. É, Concurso é importante, né, é importante que vocês... É, como é que se diz? Usufruam de tudo que essas meninas aqui oferecem. Elas são muito profissionais, muito preocupadas, não só com a qualidade, mas elas são preocupadas com vocês. Eu fiquei impressionada como elas gravam o nome e a cara de todo mundo. Gente, é incrível! Nas aulas presenciais, elas sabiam o nome de todo mundo. Eu liguei, pra... um dia mandei mensagem para a Erika falei: Erika, sabe a fulana de tal, e eu sabia só o primeiro nome. Aquela sala gigante, cheia. Eu não sabia, eu sabia só. Sobre... Olha, aquela menina que sentava no lugar, tal. Tava... Nossa, ela já mandou a ficha completa da menina para mim. Eu falei, gente, essas meninas são demais, demais. Né? Não é porque foram minhas alunas, não, sabe, né, gente? <risos> Mas elas são demais mesmo, muito profissionais, muito preocupadas. E, e assim, é, é, como a Renata falou, colocou, né? uma preocupação com o ser humano. Não só com aquela pessoa que vai se preparar para um concurso, mas com esse ser humano realmente que, além de conteúdos, né, também vai ter ali um toque de ética, né, vai ter um toque de ética e vai se preparar também para um exercício docente de qualidade, que eu acho que é a grande prestação de serviço que este curso faz, que é preparar melhores professores que atuarão então nas salas de aula do estado do Paraná tá bom deixa aqui um beijo para vocês e aguardo todo mundo todo mundo em nossas aulas ok legal obrigada professora Zuleika sempre com essa energia boa trazendo para gente contribuições riquíssimas muito bom é, e continuando eu tô vendo aqui no chat que bastante gente está mandando a mensagem eu quero ficar pronto para passar nos comentários do chat, gente. Para participar do sorteio, tem que entrar no nosso Instagram, Reg.ResultadosEducacionais, e lá que você vai seguir a página, curtir o post, fazer o comentário, eu quero ficar pronto para passar. No final da live, pelo aplicativo, então nós vamos fazer o sorteio, tá? E tem que estar tá presente aqui na live para poder concorrer. E aí, gente, aproveitando tudo isso que a professora Zuleika disse, é, tem uma coisa que eu também vi perguntando aqui no chat sobre se vai ter redação nesse concurso, se vai ter prova didática. É claro que existe toda uma expectativa que possa ter, por dois motivos. O primeiro, porque em 2013 nós tivemos prova didática. E segundo, porque tanto o PDE quanto o PSS aqui do Estado do Paraná, nesse modelo de provas que aconteceu no ano de 2022, foi cobrado então a redação, né, a produção de um texto dissertativo argumentativo. Então, se tudo isso vier, estamos prontos. Isso que é legal, né? E aí, para continuar um pouquinho de tudo que nós... É, trouxemos hoje aqui para compartilhar com vocês, eu quero falar sobre esse movimento de preparação o curso como a Zuleika disse como nós já comentamos ele está pronto tenho... para receber vocês mas a preparação vai além disso, eu vou até trazer a Michelle e a Renata aqui de volta para a gente continuar esse papo porque quem vier conosco é preciso que vocês estejam cientes que é preciso fazer a parte de vocês e qual é né a parte de vocês é estudar a ah, Érica mas eu não tenho muito tempo vocês viram lá que a Rubiane disse a mesma coisa que ela também não tinha tempo mas ela focou ela estudou ela aproveitou todo o tempo livre desse período de preparação para atingir o objetivo que ela tinha então, assim, é necessário organizar o tempo, organizar um espaço que você consiga tentar estudar, focar. No nosso curso da Prefeitura de Londrina, nós tivemos um caso de uma aluna que comentava comigo que sempre ela descia no prédio dela para estudar na sala de festa no salão de festas, porque em casa era impossível. Então ali ela encontrou o porto seguro dela, o cantinho que ela conseguia estudar. E eu sei que ela tá aqui na live. Fala eu aí, Não É uma, uma aluna qualquer, né? todo mundo. Oi, Rê? Não é uma aluna qualquer. Não, de jeito nenhum. É a Priscila. Levanta a mão aí, Priscila, para todo mundo saber que eu tô contando sobre você. <risos> E a organização da rotina de estudo, né, gente? Fala, Rê. É, é só para eu não esquecer, porque elas perguntaram da redação e da prova didática, né? Uhum. Então, a orientação do Plano Nacional de, de, de, de Formação, é, continuada pelo professor, ele prevê alguma, algum método ali que mostre... Essa habilidade Quais são os métodos que se utilizam em prova é, Em concurso Redação ou prova didática Que são duas coisas Que a gente já domina aqui no cursinho As duas uhum. Então assim, tanto no concurso anterior do, do estado, quanto no concurso De lombrino agora, a gente já aprovou isso Então, o que, que, a gente, o que, que eu, eu Acredito, até pela Logística e pelos custos é, Que é possível que se Cobre redação de novo Sim. Então, vocês estão perguntando, Essa é a nossa então, já existe, né? uma previsão, é, existe uma previsão federal de que haja alguma coisa, é, alguma maneira de se avaliar, habilidades mais técnicas do professor é, nessa, nessa produção que ele faz, que seria a prova didática ou a redação. Então, provavelmente, muito provavelmente, é, um dos dois vai estar previsto no edital. Acho que é importante falar isso, para não pra assustar os alunos, mas assim, para ter essa consciência, essa previsibilidade de como são, estão sendo organizados os concursos e por que eles são organizados assim. Uhum, isso mesmo. E, e nesse movimento de preparação, hoje até teve uma aluna que comentou comigo, Renata, que ela está começando com a gente e está muito preocupada pelo fato de não ter muito tempo, de não saber o que priorizar no estudo e tudo mais, né? É, é muito importante vocês seguirem uma rotina de estudo dentro da, da disponibilidade de vocês, mas aqui dentro do processo de preparação, nós teremos a disponibilização semanal de um plano de estudos com o que vem ali na semana, um dia que é livre para você revisar, o dia de aula ao vivo o dia de fazer treinamento de prova o dia de assistir vídeo aulas então a gente vai entregar para vocês uma sugestão ali de organização que funcionou para muita gente é claro que cada um vai desenvolver o seu jeito né mas a, a grande sacada do estudo é você fazer um bom uso do seu tempo de repente você já tem habilidades em algumas matérias específicas vamos focar naquelas em que você tem mais dificuldade e ir revisando aquelas que já se sabe, né? Então, é todo um caminho que a gente vai, durante as aulas também, orientando vocês. É muito importante tomar cuidado com aquilo que a gente tem pulverizado na internet. Eu sempre digo que as pessoas que até conseguem é, escolher bons materiais, estudar com vídeos do YouTube, tem quem consegue, a internet está aí com uma riqueza de conteúdo, mas também tem muita porcaria, desculpa a palavra, né? Muito copia e cola, muita coxa de retalho, muita coisa desatualizada, então é bom tomar bastante cuidado com isso, né? E é nisso que entra aí a escolha de um curso preparatório e mais que isso, de um bom curso preparatório, né? Porque quem está aqui com a gente desde o pré-edital e que ainda pode estar conosco desde o pré-edital, sabe da importância de começar a se preparar antes, né? A gente trabalha bastante também a questão emocional. É. A Priscila está falando aqui no chat, né? e tem mais, né? tem uma psicóloga trabalhando as emoções. Sim, temos aula de como trabalhar as emoções antes, durante, a prova, depois da prova, para aquela expectativa do que vem. Né? É muito importante esse movimento pessoal, porque a gente precisa estar tá bem. Né? Então, nós tomamos todos esses cuidados aqui dentro do preparatório. E aí vocês estão perguntando para gente, ah, como que é? Vai atingir as específicas? É só para pedagogo? É para professor? É 100% online? Então, assim, ó, nós vamos falar um pouquinho agora de como que funciona a estrutura de preparação. Para começar, eu quero dizer para vocês que nós temos três situações de preparação, duas que são online e uma híbrida. O online, nós temos um curso que é específico para pedagogos. Por que, que ele é específico para pedagogos? Ele já tem ali no pré-edital, assim como o de professor, toda uma estrutura que vem com língua portuguesa, atualidades, conhecimentos gerais, informática, noções de matemática, de conhecimento lógico. E, além disso, a parte pedagógica, né, que já te, está bem robusta na plataforma, mas para o pedagogo, gente, o nosso compromisso, até pela nossa particularidade, enquanto três pedagogas aqui à frente do processo, é atender 100% do edital, então a totalidade de conteúdos comuns, quanto de conteúdos específicos para a prova dos pedagogos, é nosso compromisso entregar para vocês. Já para o curso de professores, que também nós temos na modalidade online, nós vamos entregar toda a parte de conhecimentos comuns que envolver português, matemática, a redação se vier, a prova didática se vier, informática, atualidades e assim por diante. E também a estrutura de conhecimentos pedagógicos, que a prova de professor exigir. Não ofereceremos apenas a especificidade da matéria, né? Biologia, história, ciências, língua estrangeira e assim por diante. Tá? Não temos hoje, dentro do nosso escopo, essa estrutura é, para ser ofertada na mesma qualidade que o todo. Então, vamos continuar essa preparação para próximos... É, Concursos que vierem nesse momento então o curso de professor mesmo para a língua estrangeira tá Eliane que você está perguntando para educação física que a Fran perguntou nós vamos trabalhar com os conhecimentos comuns e os conhecimentos pedagógicos já o curso híbrido ele vai abraçar tanto os professores quanto os pedagogos com essa mesma estrutura tá que eu falei pedagogos com o edital completo e professores com conhecimentos comuns e matérias pedagógicas. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá, Renata, fala um pouquinho para a gente aí dessa estrutura. Bom, a estrutura, assim, é o início é imediato. Então, se você comprar agora o curso, é... em alguns instantes, assim, eu não vou precisar, se vai ser cinco minutos ou uma hora, dependendo do trânsito ali das informações, você vai receber uma mensagem e automaticamente vai ter acesso à plataforma, vai mudar a sua senha, por favor, não deixa a senha lá. É, e já vai poder começar a ver as aulas que estão gravadas. Mas calma, não, as aulas não são todas gravadas, mas todas as aulas que a gente faz ao vivo, elas ficam disponíveis para vocês assistirem. É um podcast, gente. Eu só... eu adoro podcast, então, assim, as aulas ficam disponíveis por dois motivos. Primeiro, para você assistir ao vivo mesmo, e depois, é uma aula mais complexa, tem mais informação ou alguma coisa mais específica que vocês querem ver e ouvir de novo, coloca lá no rádio do carro e escuta aquele trecho enquanto você está indo para o trabalho. A ideia é que vocês possam ter acesso às aulas e aos conteúdos é, a hora que vocês quiserem. E esse é um ponto é, fundamental e bastante importante para mostrar assim, a nossa preocupação para que vocês estudem o máximo e o melhor possível. A gente também vai ter muitos materiais em PDF que é para vocês. Ah, eu não gosto de ficar lendo online e tal. Baixa e lê. A gente até no, no curso da prefeitura, a gente mudou a cor, a gente foi adequando o que era melhor para vocês. Então, a gente aceita dicas, sugestões, é coisas que forem possíveis dentro da estrutura para a gente melhorar para vocês, a gente está aqui para fazer o melhor trabalho possível. Já falei, né? Mais de 300 videoaulas para vocês assistirem. Então, já tem muito, muito material lá. Mas não precisa se assustar, não. Vocês não precisam assistir todas as videoaulas. Né? Tem uma organização semanal, é, vocês podem assistir algumas aulas específicas, algumas coisas bastante... É, específicas ali Na, na, na, na plataforma Para que vocês possam, possam passar no concurso Tem aula, tira dúvida Tem resolução de exercício Tem simulado em PDF é, Vai ser acrescentado simulado, um, Alguns simulados online Para vocês fazerem uh, Vocês podem acessar por computador, celular Tablet é, Sinal de fumaça Não, sinal de fumaça não tem mas é porque tá obsoleto, porque se tivesse gente usando, a gente dava um jeito. Então, é mais ou menos esse, essa é a proposta de instrumentalizar vocês, ou seja, de ajudar vocês a terem tudo que vocês precisam para passar no cursinho, para ficar pronto é, para passar no concurso da CED. Acho que é, é, é nesse, nessa orientação aí. Eu passo a palavra para a Michelle, que ela vai falar é, de uma galera boa que está dando aula para gente e com a gente bom né E aí pensando em quem que vai estar à frente de tudo isso nós estamos nós aí eu Renata Érica à frente desse desse nosso projeto de formação mas nós temos uma galera aí nos acompanhando e que faz parte desse nosso time professores aí especialistas mestres doutores é, pós-doutores também participando com a gente, mas assim, é uma galera que já tem experiência em concurso, que já tem experiência com cursinho, que às vezes a gente tem uma galera que é formada, mas nunca deu aula para cursinho, então não tem aquela pegada, aquela forma diferente de dar aula, aquele, aquele olhar, eu para a questão, conseguir perceber, a nossa galera sabe do que está falando, sabe fazer toda essa preparação, então é uma galera que já tem experiência em concurso, em prestar concurso, em fazer, elaborar questão para concurso, nessa participação em toda essa organização. E a gente também tem na nossa organização ali o PDF das aulas para baixar, você consegue baixar os slides, consegue acompanhar em outro momento. Temos simulados online, tem, eu vi que tinha um pessoal perguntando no chat Sobre a questão de se vai ter se tem simulado, se vai disponibilizar a questão, sendo questão ali dentro daquilo que a gente está trabalhando, provas dentro da mesma banca, ou provas de outros concursos que passamos, a gente disponibiliza muito, muito material, gente. Eu lembro de alunos comentando assim: falam, nossa, professora, eu tô lembrando do meu curso, de quando a gente fez na época da graduação, e tem coisa que eu nem aprendi na graduação e tô aprendendo aqui. Ou, professora, eu tenho, tô atuando na prática e tô aprendendo o tanto que eu tô conseguindo utilizar na minha aula, já tá fazendo diferença na minha vida, mas assim, nesse momento eu tô PSS, mas eu quero ser concursada. Então, assim, a gente já consegue ver resultados ali no decorrer, até mesmo antes do concurso, a gente vê a importância da forma como é trabalhado. E o diferencial que isso traz para a vida da pessoa, né? Então, a gente tem ali gabaritos, provas diversas, né? Cer e aí, tem uma coisa bem legal que nós temos no nosso cursinho, nós temos certificação, não é? Então, assim, é uma certificação ali de, de conclusão do nosso curso de 320 horas, a gente, é hora pra caramba. E dá para você usar aí para aquilo que for necessário. Às vezes você consegue usar essa certificação ali para alguma coisa no, no próprio trabalho, enfim é certificado. A gente sabe que certificado da nossa área sempre é útil, né? Então, certificado de conclusão de 320 horas do nosso curso e a gente, vocês terão acompanhamento ali até que esse concurso aconteça. Ah, na verdade, até hoje a gente conversa com os nossos alunos e a gente cria um vínculo, né? A gente trabalha com gente, trabalha com pessoas, a gente faz amigos nesse decorrer, nesse processo Então a gente vai acompanhando, a gente tenta orientar, terminou o concurso Ai, ah, precisa entrar com recurso, é preciso de uma orientação para poder verificar essa questão da prova A gente está lá acompanhando, a gente está lá no mesmo minuto que vocês Para ver o gabarito na hora que sai, para fazer essa conferência Então essa loucura, a gente... Porque isso, para a gente, é muito importante. É um resultado muito importante do nosso trabalho e a gente quer os nossos alunos à frente de tudo isso, né? Então, a nossa equipe está à frente disso, com uma galera muito bacana apoiando tudo isso. E a gente espera que vocês venham fazer parte do nosso grupo também, como alunos. Legal. Ô, Mi, vamos ouvir um pouquinho, Renata também... É, a Luciana, eu não sei se a luta tá aqui com a gente nessa aula, se tiver, Lu, levanta a mão. Ela também mandou aqui uma mensagem que a gente pudesse aí mostrar para vocês. E eu quero compartilhar agora. Olá, meu nome é Luciana. Estou aqui para falar sobre a minha aprovação no concurso da área da educação do município de Londrina e eu tenho a honra de que estão prontos para compartilhar o conhecimento, eles são 100% pautados no edital de, de cada concurso, né? então se você vai fazer algum concurso, vai prestar algum concurso na área da educação, não tenha dúvidas, é, escolha o cursinho Regue Resultados Educacionais que você não vai se arrepender. que enquanto a Luciana falava eu tava dando uma olhadinha nas mensagens e eu vi o pessoal perguntando bastante sobre a questão do curso eu vou explicar rapidinho para vocês é sobre o online e o híbrido né a Maria Júlia perguntou quanto tempo fica disponível então assim ó seja no online ou no híbrido ambos têm acesso à plataforma Tá? Com todo esse conteúdo que nós dissemos aqui para vocês. Fica disponível durante 12 meses, tá? Então, independente é, se você vai fazer a inscrição hoje ou fizer a inscrição depois que sair o edital, é 12 meses a contar da data da inscrição, tá? É, no curso, nós temos aulas online ao vivo todas as quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, às 20 horas temos aula online ao vivo. Teremos os dias de disponibilização de vídeos, o dia de disponibilização de podcast, de material complementar de leitura, o dia de aula tira dúvidas. E aí vocês vão sendo sempre notificados. Primeiro, pelo plano de estudo semanal, que vocês vão receber sempre nas segundas-feiras. Ele é enviado pelo grupo da turma e também pelo próprio grupo, onde nós vamos publicando para vocês todo o funcionamento e tudo que está acontecendo. Para quem participou com a gente no curso de Londrina, vocês vão se lembrar que nós tínhamos uma programação de aula semanal, e conforme o edital foi chegando, nós liberamos várias aulas extras, então quem podia assistir a aula com a gente praticamente todos os dias da semana. Então, a ideia é que nós tenhamos esse movimento mesmo intenso de preparação e que vocês, dentro da disponibilidade, vão cursando, né? Aqueles que residem em Londrina ou próximo a Londrina e quiserem né, participar do curso híbrido, é incrível, né, gente? A interação, a motivação que o estar presencialmente gera. As alunas que participaram e os alunos que participaram do curso híbrido é, tinham ali uma energia e uma força mesmo de sentar, de estudar, porque eles se recarregavam ali naquele movimento presencial. Isso é muito legal. E o curso híbrido, para além dessa questão da interação presencial, ele vai ter atividades acontecendo é, com grupos de estudo é, que vai ser nas terças-feiras, presencialmente, no período da tarde. Ah, então, professora, mas eu não posso ir à tarde. Todo o conteúdo do grupo de estudo vai ser disponibilizado na plataforma. Então, para quem vai pessoalmente, participa daquele movimento, vai ter acesso a essa estrutura lá na Universidade Positivo, que é o local das nossas aulas em Londrina, né? Mas quem não pode estar presente, recebe pela plataforma, assim como os alunos do curso online. Então, é uma caminhada, gente, de bastante movimento de preparação. Podcasts, questões com gabaritos comentados, apostila por matéria, mapas mentais, né? Eu adoro um esquema de estudo, gente. E nós procuramos também é, priorizar... Os estilos de aprendizagem, né? Tem aquele que é mais auditivo, o que é mais visual, o cinestésico, Então, de acordo com o seu estilo de aprendizagem também, você pode escolher dentro da plataforma, ou mesmo no curso híbrido, quais são as ferramentas pedagógicas disponíveis que vão te saciar ali, né? No seu processo de aprendizagem. E tudo fica gravado para assistir depois. Vai ter aula também aos sábados e às quintas-feiras à noite. Então, no híbrido, nós vamos nos encontrar terças à tarde, quintas à noite e aos sábados, com um cronograma pré-definido. Então, depois eu posso também disponibilizar para vocês o cronograma de abril está pronto. Começa dia 1 primeira aula presencial com a professora Zuleika, já está tudo aí sendo preparado. E, e o movimento de preparação é esse. Daqui a pouquinho a gente vai sortear a bolsa. Vamos chamar aqui a Michelle e a Renata. A Jaque está perguntando sobre aulas presenciais à tarde. Sim, só que no formato de grupo de estudo, com o professor, mas uma condução um pouquinho diferente de metodologia, né? Mas é sim uma aula presencial. Olá, a Cristiana de Campo Largo. Legal, gente. É muita coisa. A ideia é que de estar também é que todo é. mundo possa participar. É, com certeza. A ideia é E essa, aí complementando, né? complementando o que a Érica falou para vocês também, né? A gente tem uma aula depois de análise desse edital, porque a gente tá, nós estamos ansiosos aí por esse edital que está para sair a qualquer momento. Quando ele sair, nós vamos fazer uma live igual a essa aqui, só que aí com o edital passo parte por parte, explicando como é que vai funcionar. Porque se não tem, a parte mais importante da gente conseguir compreender um concurso é saber o que ele exige da gente, né? Então, compreender o edital é muito importante para saber como, quem pode concorrer, como que funciona, se tem cota, se não tem cota, todos aqueles detalhes que às vezes a gente fica em dúvida e que muda de banca para banca, né? E além disso, a gente também tem vai ter complementação dos conteúdos da plataforma, porque a gente tem uma organização, uma programação daquilo que é básico e fundamental na educação a gente vê os concursos, mas cada concurso tem um detalhe ou outro, uma coisa ou outra que a gente ainda não trabalhou e que a gente vai trabalhar, ou que se precisar é, reforçar aquelas aulas que a gente trabalha também. Então, assim, o edital a gente vai analisar, verificar aquilo que precisa, se tem aula que sobrou, se tem alguma coisa que faltou e vamos complementando esse edital. Então, com isso, vocês vão ter mais aulas extras, se a gente perceber que tem algum conteúdo que não foi os alunos ainda estão com dificuldade, a gente faz uma aula extra. Então, tem toda essa organização, gente. E, além disso, tem uma coisa bem importante, que fez muita diferença no concurso de Londrina, que é a questão do plantão de véspera. Nós fizemos um plantão de véspera que foi fantástico, com muita gente participando. E a galera teve... Tem gente que foi participar, assim, que estava estudando online, nunca tinha ido no presencial, mas se inscreveu foi plantão de véspera e chegou na hora da prova no outro dia, o plantão foi no sábado, quando chegou no domingo na hora da prova, é, várias coisas que a gente trabalhou no plantão caiu na prova, foi assim, parecia assim que foi a mão de Deus, <risos> como dizem. Foi mesmo. E foi muito bom, foi muito bom para a gente, foi um resultado do trabalho, a gente viu que a gente estava no caminho certo. Então a galera falou, nossa, olhei para as específicas, tinha coisa que tinha sido falado na aula anterior e que já tinha visto em outra aula, mas eu não lembro bravo, então relembrei, deu certo, então o plantão de véspera deu super bom. Foi muito legal e a gente tem essa proposta de continuidade aqui nessa, nesse nosso novo formato de curso, não é mesmo, professora Renata? Exatamente, é. teve uma aluna que falou com a gente, que falou assim, eu acho que o Gabriel tem próprio a própria eu fui na, no plantão. Olha só assim, isso. Acho que todas, eu falei uma questão, a Azuley que acho que falou umas três ou quatro e o tema da redação... Mas o leito, assim, ela deitou e rolou nessa prova da prefeitura. Por Foi tudo. mesmo. E aqui para tranquilizar, para tranquilizar o pessoal que está preocupado, né, com o conteúdo depois que sair o edital, o que, que nós fazemos? Depois que o edital sai, nós organizamos um novo curso dentro da plataforma de vocês, fica separadinho, você vai clicar lá no intensivo pós-edital. E lá você vai encontrar um copia e cola do edital, na mesma ordem, com as aulas de cada tema dentro daquela estrutura. Então, quem fez o de Londrina viu isso acontecer, né? Então, a ideia é que vocês possam, nesse pré-edital, dentro daquela estrutura de conhecimentos comuns e de conhecimentos educacionais, tendo essa visão macro, mas depois, no pós-edital, vocês enxerguem o edital dentro da nossa plataforma e a sequência de conteúdos toda estruturada lá dentro para vocês. Então, a ideia é essa. Respondendo a Dirlene e a Geise também que perguntaram, só para vocês entenderem um pouquinho dos horários. Nas terças, será o período da tarde, a partir das 13 horas, as aulas presenciais. Nas quintas, será às 19h30. E nos sábados, das 8 ao meio-dia, tá? No pós-edital, nós faremos alguns sábados o dia todo. Aí vai depender do tempo que a gente tiver, toda a estrutura de quantidade vai depender de qual é a quantidade de conteúdos que precisa ser ainda implementado. Mas podem ter certeza que vai ser tudo organizado com bastante dedicação, e que, de fato, faça sentido e direcione vocês para melhor preparação e para que a aprovação venha. É isso que a gente espera. Até porque uma coisa que a gente fala assim, ó, a gente é uma empresa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar os professores, mas não existe marketing, não existe marketing virtual, é o então que está na moda, não existe nada que faça a coisa funcionar do que o sucesso de quem nos contrata. Então, é, é assim, a coisa mais importante para a gente é que o maior número de alunos associado ao nosso nome é, passe e nos dê orgulho na prática. Porque se vocês olharem em como a gente trabalha, como a gente conversa com vocês, as aulas que a gente dá, as associações teórico-práticas que a gente faz, muito do que vocês vão aprender, vocês vão colocar em prática também. Porque a ideia... É que o conhecimento seja muito, vá muito além do que na cabeça de vocês e na capacidade de vocês acertarem questões. E a gente tem essa preocupação de que a vida de vocês seja um testemunho prático, como foi o das meninas que falou aqui, é, da nossa competência. Então, é isso que nos move, é isso que nos diferencia. E para a gente poder fazer o sorteio, que eu acho que vocês estão a fim de sorteio. É... Vamos lembrar? Curte a página uhum. Curte a postagem é, Eu quero ficar pronto para passar Escreve é a lá a página aqui. do Instagram, né? É, é isso, lembrei. gente do céu Mais importante eu não tá falando Vai lá no Instagram, não é aqui no YouTube Não é nos comentários É lá no Instagram Tá fixado? O que, que significa que tá fixado? A hora que vocês olharem na barra de comentários, é o primeiro, é o comentário que está em destaque. Então, vocês vão rolar a barra, vai aparecer um azulzinho Ele clica em cima, tá? O link, clica no link, a postagem mais atual que tiver lá vai estar escrito: Eu quero ficar pronto para passar. Você vai curtir, você vai seguir a página, né? Claro que vocês querem conteúdo. É, Eu quero ficar pronto para passar, vocês vão comentar: Eu quero ficar pronto para passar, e você vai ter que estar aqui ao vivo para receber sua bolsa, tá? Ali, ó, a Giovana falando que está esperando ansiosamente a convocação. A Giovana também é uma das nossas aprovadas, né? A Giovana tem que mandar um, um, uns documentos para a Giovana. Ai, que legal. A Isabela está dizendo que parece que eu já tinha visto a prova. Foi, foi muito bom, né, Isa? Graças a Deus e graças a muito trabalho, né? Muito estudo, muita análise de outras provas, de outros... É, concursos que a gente conseguiu ter essa visão macro para entender o que seria cobrado. E com certeza na sede não vai ser diferente. E antes, Renata, da gente fazer o sorteio, é importante... Tem bastante tá gente perguntando como se inscrever. Oi? Tá aparecendo o João Cleber. Vai ter o sorteio. Pera, pera, pera, pera, pera, pera. Antes dos é, adventos... mas... É porque se a gente fizer o sorteio antes de falar isso eles não vão esperar, né, Michelle? O que que você acha? Você acha que não, eles vão verdade. esperar? Na verdade a gente é precisa verdade. dizer para quem quer ser nosso aluno o que que ele tem que fazer, né, Michelle? Ajuda a gente aí. É, ele precisa ter essa essa organização e para ser nosso aluno sim precisa fazer parte do nosso curso, precisa fazer inscrição, precisa fazer parte, conhecer essa plataforma estudar com regularidade, estar próximo da gente, e aí nesse momento agora a gente vai sortear algumas bolsas, mas como são somente algumas bolsas, a gente está ali com as nossas ofertas disponíveis para esse curso, com algumas opções para professor, para pedagogo, para professor de pedagogo, a gente tem ali uma diversidade para atender todo o público, não é, Érica? Isso, então tem o curso para professor, que é 100% online, a gente vai colocar aqui no link do chat para vocês, o link para inscrição, o curso para professor, o valor R$ 497. Reais. o curso para pedagogo, que é 100% do edital, R$ 697,00, ambos na modalidade online, e o híbrido, que é aquele... Né, a menina dos olhos, porque a gente se vê, a gente se conecta pessoalmente também, R$ 997. Reais. Mas para vocês que estão aqui na live com a gente, Uhul. vocês vão receber um cupom, Renata, fala aí para eles, um cupom de... Então, pera, pera, pera, pera que já vai ter sorteio. <risos> a gente vai passar para quem participou da live agora, quem está aqui com a gente... É, para que assim, ah, poxa vida, não deu para ganhar a bolsa. Mas eu quero fazer o curso que direciona a gente para passar. Porque vocês vão ter o máximo possível. É, 15% de desconto. Então, Isso, eu acho... Então, desculpa, que né? é né? Então, assim, ó para quem está chegando aqui pela primeira vez, é o seu primeiro contato com a gente, ainda não foi nosso aluno... Nós vamos colocar aqui no comentário para vocês o cupom de desconto de 15%, tá? E para quem já fez conosco o curso preparatório para o concurso de Londrina ou outro concurso recente aí em 2022, vocês terão um cupom de 50%. Então, aluno nosso ganha sempre, né, Renata, né, Michelle? Não, não, e assim, é que eu queria mostrar os debates que a gente faz sobre o que a gente vai dar para os alunos, porque se fez com a gente uma vez e não passou, a gente tem que fazer passar. É quase um cartão de fidelidade. Até porque, o que, que acontece? É, existe quase uma necessidade na nossa cabeça, assim, poxa vida, a gente fez tudo isso. Mas ficou nervoso, deu angústia na hora da prova, é, coisas acontecem na nossa vida. Era uma semana difícil, teve gente que ficou doente na semana da prova. Não, a gente vai ajudar de novo. Dentro do que a gente pode fazer, qual que é o máximo? O que, que é o melhor que a gente pode oferecer? E aí a gente vai lá e faz. Uhum. Então, para quem é nosso aluno, aí. os contos são melhores. É. Ó, então, eu vou colocar aqui os links para vocês, é, os valores e os links, Tá? É, tem como parcelar em até 12 vezes no cartão e até 24 vezes no boleto, dá para fazer entrada no Pix, parcelamento no cartão. Para quem, de repente, tem problema com limite de cartão, dá para parcelar em dois cartões. Então, você entra no link do curso, clica no botão de inscrição e no momento do cadastro, você tem como simular para entender ali qual a forma de pagamento que melhor te atende. Para quem está aqui na live, o cupom de desconto que você vai informar na hora do cadastro é des desconto 15. Coloca aqui para mim no chat, meninas, fazendo favor. Coloca. Desconto e assim, 15 desconto é o Desconto 15 letra maiúscula, eu não vou escrever mais com nada. Corta e corta e vou escrever por um Isso. Agora... Para os nossos alunos de cursos anteriores, você já tem o nosso WhatsApp, você tem que me chamar lá no WhatsApp, dizer que você quer fazer o curso da CED, me dizer qual é o curso que você quer e eu te mando individualmente, porque a gente gera o cupom exclusivo individual, porque isso é só para aluno, tá bom? A gente está enviando aqui o link, os valores... Mas, gente, fica tranquilo também que eu vou colocar aqui na descrição da live, vou enviar no grupo do WhatsApp para vocês e também pelo e-mail que vocês cadastraram aqui na hora da inscrição, tá? É, o Henrique está com uma pergunta específica ali, meninas, veja se vocês podem responder, enquanto eu vou organizar aqui a nossa tela para o sorteio. Oh, Henrique, você está fazendo essa pergunta aí, o que, que a gente vai ter que esperar? Essa sua pergunta a gente só vai conseguir responder com o edital. No concurso anterior, era possível fazer para tanto dois núcleos diferentes, quanto para duas áreas do conhecimento diferentes. Tudo vai depender de como o edital vai se apresentar. Porque assim, o que, que acontece? É... O estado contrata uma banca para elaborar a prova, então mas o azulejo já falou de como vai ser, como que é a banca, e eles falam assim: isso pode, isso não pode nessa prova. Eu quero isso, eu não quero isso. Então, essa sua pergunta não é possível que a gente responda sem o edital, porque a gente fala assim: ah, não pode, Aí vai lá e pode. Aí a gente fala assim: ah, oh, não pode. Isso a gente não consegue ter previsibilidade real. Então, o que eu posso dizer é que o PSS, ele, ele ampliou durante um tempo isso, segurou, depois abriu de novo para que você pudesse fazer esse movimento de ou dois núcleos ou é, mais de uma disciplina. Então, eu não consigo garantir para você sem o edital. Acho que é muito arriscado falar alguma coisa e falar uma verdade. Eu acho muito injusto é, com quem está tão na expectativa desse concurso a gente falar uma coisa que realmente não é possível responder. Eu vou colocando a tela do sorteio aqui, enquanto a gente conversa, estou organizando. Daqui a pouquinho eu mando nos grupos para vocês os links, tá? Para ficar mais fácil. E aí, gente? Vocês estão ansiosos para esse sorteio? <risos> Ó, então eu estou aqui, eu estou usando o aplicativo sorteio.com. Vamos torcer para dar tudo certo. <risos> A gente tá entrando aqui, então esse aqui é o post, então até o momento nós temos aqui 591 comentários e é com esses comentários então que nós vamos fazer a participação aqui no sorteio, tá bom? Lembrando as regras, e as regras indicam pra gente que... A pessoa tem que estar aqui na live para poder, então, ganhar aqui a bolsa. A bolsa de estudo pode ser... Ó, tá carregando o primeiro sorteio, tá? A bolsa de estudo pode ser tanto do curso professor quanto do curso pedagogo na modalidade online, tá bom? Então, vamos ver quem é aqui o primeiro sortudo... Ou sortuda? Vamos lá então, sortear um ganhador. Que rufem os tambores! Vanessa Moraes Ferreira. Sim, Vanessa, você está aqui na nossa live? Como que é? Repete o nome, por favor. Vanessa Moraes Ferreira. Arroba a um se O que eu acho que pode estar acontecendo? O que eu acho que pode estar acontecendo, Érica? Tem uhum. gente que está num timing da live diferente, que entrou depois. Aham. Uhum. Alguém aqui. conhece a Vanessa? Ela ganhou! Vamos esperar aqui, ver se a Vanessa. Aqui a gente tem um delay, né? Uhum. Vanessa, está aqui. Ela veio. Apareceu. Apareceu. Ah! legal, Vanessa! Parabéns! Então, a nossa primeira ganhadora, Vanessa, você vai fazer o curso para professora ou pedagogo, Vanessa? Conta aí para gente. Que legal! A Erika está parabenizando a Vanessa. Legal! Conta, então, Vanessa, responde aqui para a gente. Vamos lá para o próximo sorteio. Quem quer ser o próximo? Fala eu aí, gente. Vou fazer eu. outro sorteio. Então, Vanessa, ó, é, me chama lá na, no Instagram, no, no privado, tá bom? Como é que chama no Instagram? No direct. Beleza? É, agora o próximo, segundo ganhador. Vamos mais lá? Mais um, mais um, mais um, mais um. Eu confesso que eu ia achar bem legal que se fosse assim: Tamarana, uh, Nova Santa Bárbara. Arroba Anne Carlein. Meu Deus do Annie céu, Catlin, vai ser você está aqui conosco? Anne, você e está aqui. E onde que você em... é, Vanessa? Vamos ver se a Anne tá aqui Olha Eu tô dando vocês querendo ganhar, porque realmente é diferenciado, hein, gente? Que legal. Repete o nome, o É. Paulo escreveu, Paulo Lombardi, a minha esposa. Ela é sua esposa, Paulo? Será que eu entendi certo? Deixa eu repetir o nome. É arroba com Y Kathleen. A Anne Costa apareceu lá, acho que se identificando. Agora eu não sei se é ela, se é a mesma. É, os comentários Sim. estão tão rápidos que eu não estou conseguindo acompanhar. Vamos lá. Gente, é muito. Anne Costa com Y é você, Anne. Se formando um direct para mim. Ela já respondeu, a Geise falou. Sim, Anne é Anne Costa, isso, é ela. Beleza, Anne. Me chama também lá no privado, no direct do Instagram. Parabéns. De onde que vocês são, as duas ganhadoras? Falem para nós. Ô, Érica, tenho alguns alunos falando assim, olha, eu já estou chamando de aluno, gente, eu já assumi vocês. <risos> eu sou facinha, facinha. É, tem alguns alunos perguntando assim, esses 15% são até que dia? Aí eu falei, ó, chama quem tiver, assim, ah, não venceu meu cartão, hoje é dia 22, o meu vence dia 25. É, eu já é. sei, decora e salteado. É. Conversa com a gente, que a gente dá um jeito para ver, para prorrogar um pouquinho a, a duração do cartão, se for necessário para vocês, assim, a gente tem uma proporção de desconto limitado na plataforma, mas assim, a gente consegue segurar alguns aí conforme a necessidade de vocês. Que legal, né? E assim, é importante também a gente saber se tanto Olha a Ana hora de Pinhais, né? ela falou ali no grupo. Pinhais, que legal. Isso. Que vocês duas que ganharam até aqui, né? Dizer pra gente se vocês realmente querem, né? A gente quer aluno que quer ficar pronto para passar porque senão não adianta, né? Eu tenho certeza que vocês vão fazer bom proveito. Vamos lá, então, para o nosso terceiro e último sorteio? E aí, Vamos gente, lá. quem que vai ganhar? Regina eu, do um. do de... Regina, eu falei do cupom de desconto. Se você precisar de uns dias aí para poder rodar o seu cartão, manda mensagem para a gente no WhatsApp, no direct do Insta, que a gente vê o que a gente faz, tá bom? Legal. Vamos sortear. A gente que quer ganhar, o pessoal tá animado. Vamos sortear, então? Tchan, tchan, tchan, tchan. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Nani Andrade 01. Quem é? Quem é Nani Andrade 01. Sorteia eu. <risos> Sexta é meu aniversário. Ah! Ah! Vamos lá, a gente está esperando aqui. Nani Andrade 01, a terceira super ganhadora. Vou esperar um pouquinho... Para quem está querendo ganhar, torça um que, aparecer, que vai aparecer. Vai que essa última sumiu no final da live. Escreve, sou eu, a Nani Andrade 01. A Sônia Talarico, 15%. Sorteia mais uma. Amanhã é meu aniversário. Eu é primeiro de abril. Que legal, gente. Cadê o preço que eu não tô achando, a Luana Barbosa? Sorteia, vamos lá. Gente, será que a Nani não tá? Acho que não tá não, hein? Ô, Érica, eu tenho que dar uma olhadinha, porque tem um pessoal que tá com delay, por exemplo, tá assistindo, ainda tá assistindo a fala da Zuleika, ou tá mudando aí a... Ah, não, mas aí quem tá com delay não tá ao vivo, né? Tá assistindo depois. É. Mas é, às vezes que... as pessoas não estão percebendo. Então, mas aí como. Corre, que... Nani, corre, Nani, que eu tô te dando um, um, um, um café <risos> com leite Olha aqui. O coração da Renata, gente. É marca, e aí, Ela, é ela vai chegar nesse juntos. momento dela. Eu dou trabalho para Eric. E aí ela vai chegar nesse momento da live e vai falar assim: Poxa vida, ai, meu coração. Olha lá, ó. Olá. Vamos contar. Ó, agora é 21h50 aqui no meu relógio. Vamos esperar um minuto. Se ela não se manifestar, a gente segue. A Bruna tá falando que ela respondeu. Respondeu, Bom, Se ela respondeu, Bruna. ela precisa responder de novo, porque eu não ouvi, não. <risos> a gente não identificou. Responde de não novo, Nani. Tanta gente, né? Ela não tá... Vamos lá. Nani, você tá aí? Tá acabando o tempo. Quem que falou? A Bruna falou? Ai, Bruna, liga para ela, pra ela Bruna. Bruna. Vai. Também não vi ela respondendo. Olha lá, deu o tempo. Então, a gente vai fazer... O quarto sorteio, Nani Andrade 01, infelizmente, você não ganhou, tá bom? Vamos lá, então, para o próximo sorteio, todo mundo de acordo? Olha a cara da Renata, que vocês não estão vendo, gente. <risos> então, <risos> Ai, Renata do céu. Vamos lá. Foi muito triste ganhar um sorteio e perder. Vamos lá, vamos, vamos sortear próximo. novamente, vou olhar. Olha lá, todo mundo falando aqui, deu 21 51 Próximo, vamos ser justos aqui, sortear um novo ganhador, 5, 4, 3, 2, 1, Rafael Underline Souza. Vamos lá, tem um Donizinho. Elaine Aparecida Cardoso, nem acredito que ganhei. Quem é Elaine Aparecida Cardoso? Repete Tô o nome aqui, gente. Elaine Aparecida Cardoso. Andrade Antônio. Você que é a Nani? Será que elas passaram a perna na gente a gente vai ter que dar mal uma bolsa? Ela tá escrevendo, tô aqui, gente, mas eu não sei se é ela. Pode ser. Sou eu, a Elaine falou. Tá, beleza, Elaine. Beleza. A Veridiana tá falando, já foi. Ela é a Nani. É. Mas a Rafaela também não se manifestou ainda, gente. Cadê, Rafaela? Esse agora, agora a gente está no impasse aqui. É, a Elaine está falando que é ela que está ali. Elaine é porque foi assim. só um problema de nomenclatura, não foi culpa dela. Mas problema. ela não estava ao vivo. Vamos lá. Ela chama Elaine. Dois perfil. Já respondeu. Rafaela está aí? A Thalita tá falando que a Rafa é de Londrina, mas a Rafa tá na live, Rafa? Rafa tem que estar na live. Não tá ao vivo. Deixa eu ver aqui quem que me chamou no direct, Celso. Um segundinho... Beleza. A Jane tá aqui, a Vanessa tá aqui. Direct. Confirmar que agora o direct tá bombando, gente. É, o pessoal tá questionando que ela não tava na hora do sorteio. Hum. Mas tem que ver se ela comentou na hora, mas a gente confundiu o nome. A gente está conferindo, tá bom? Só um segundinho. A Rafaela não se manifestou ainda, né? Olha lá, a Fran está dizendo que ela respondeu três vezes. Eu tô conferindo, tá, Fran? É, gente, porque assim, até a própria Rafaela a gente vai ter que ver, tá? Porque às vezes a gente fica tão uma fã de ver se a gente ganha, a gente tem que ser justo. não está. Isso. Então tá, ó. A Rafa não respondeu ainda. 21h55, 21h56. Se ela não entrar, então nós vamos sortear a quarta bolsa. E aí fechamos para não ficar ruim para ninguém, beleza? Eu não acredito que elas descolaram uma bolsa extra, Érica. Ganharam. Ganharam no grito aqui comigo. Às <risos> vezes funciona, né? Às vezes dá certo, às <risos> vezes certo. É... Eu tô olhando aqui, ó Ela me chamou no direct Que eu falei no tempo certo, tá, gente? Então, pra gente não ser injusto, né? Vamos seguir aqui Então, a Rafaela não tá Batemos aqui no meu relógio 21h56 Aí também, meninas? Michelle e Renata? É isso. Sim, exatamente 5, 4, 3... 2, 3, 1 e não deu. Então vamos sortear então, mais uma vez. E quem está esperando ansioso, cruza o dedo. Vamos com tudo. 5, 4, 3, 2, 1. Daiti Dayana, 86. Vamos lá. Vamos lá. Cadê você, Daiti Dayana? Dayana. Já manda um oi no chat, me manda um direct no Instagram, que aí não fica dúvida. Repete o nome, Érica. É arroba dite, Diana 86 O valor de pedagogia 697, não É mais 15% De desconto em cima desse valor Coloca o cupom, gente Mas não, né? É menos Menos 15% Elaine, o seu tá tudo certo Eu vi aqui que você tinha mandado no direct Fica tranquila É... Carlos Felipe Tadeu Do Santos Valentim Minha esposa Quem que é sua esposa, Carlos? É, não respondeu não Dait, Diana Isso Daiti, Diana não, não tá... tem Carlos, que às vezes está no Que é marido e às vezes está no do marido Fica... o que acontece? Carlos, fala pra mim aí. Ela é sua esposa? Só confirma pra ver se a gente entendeu certo. Dayana Ferreira, eu ganhei. É você? Você que é a Daite? Legal, de Porecatu. É isso, gente. A Dayana tá aí. Dayana Ferreira Silva... Dayna 86. Parabéns Dayana Me chama lá no direct agora só para gente conversar os detalhes. Olá, o Carlos é o esposo. Somos de Porecatu. Parabéns para os ganhadores. Para aqueles que não ganharam, gente, aproveitem o cupom de desconto. Eu vou colocar ele aqui de novo para vocês no comentário. O cupom é DESCONTO15, bem simples. Vocês entram lá e aí vocês participam é, inserindo o cupom no momento da inscrição e aí vocês vão, então, ter acesso ao desconto em cima do valor que nós colocamos aqui para vocês. Então, o valor cheio de professor online é 497, do pedagogo online... 697, e o híbrido, tanto o professor quanto o pedagogo, 997. Em todos eles, vocês podem ter aí o desconto de 15% para quem é novo aqui e de 50% para os nossos alunos dos cursos de 2022. Joia? É, o marido sinalizou, mas a Daiane também está na live, gente. Os dois se inscreveram, os dois estão aqui. É, do mesmo jeito que tem outros casos aqui de marido e mulher. Às Ele, vezes os é vão testar, gente. Às é ela de pedagogia também, né? É, vamos... Está na live, se inscreveu, comentou, né? Nós não dissemos que não podia ser repetido, que não podia comentar duas vezes. Teve gente que comentou umas dez. Então, tá tudo certo, tá? Manda no nosso Insta aqui, é, o reggae ponto resultados educacionais. Gente, parabéns, muito obrigada para quem ficou até aqui, eu espero que a gente tenha de alguma forma contribuído com vocês, aqueles que se tornarem nossos alunos, ótimo, aqueles que não se tornarem dessa vez, é um prazer conhecer vocês e ter esse canal aberto, nós enviaremos vários conteúdos para vocês lá no grupo, e eu espero que a gente possa seguir junto aí até esse concurso, com uma aprovação, e vamos com tudo, contem conosco. Vamos Deixar acabar com os concorrentes aqui, vamos passar todo mundo aqui, por favor. É isso aí, gente, foi um prazer estar com vocês, e eu espero encontrar vocês futuramente aí nas próximas aulas, na plataforma, online, quem sabe presencial, a gente está na torcida aí com a galera, tá bom? Um abraço. Obrigada. Um abraço para vocês, boa sorte, Deus abençoe. Cada um, a gente brinca dos concorrentes, mas cada um de vocês precisa só de uma vaga. Então vamos lutar por ela, tá bom? Até a próxima. Tchau, gente. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.